Bora fazer o evento sazonal, que começa toda quinta às 11h30 da manhã. Hoje a gente vai pegar o Rimac Nevera e o Italdesign. Vamos ver o que tem na loja do Forzatom? Hoje tem o um Apolo e um Mustang. Esses dois carros eu tenho, mas o Apolo é interessante na classe S2. Vamos fazer essa placa de perigo. Temos que pular aqui 600 metros com qualquer carro classe S2. Esse aqui é o Koenig Zeg Jesco, né? Beleza Olha só, a configuração do Koenigsegg Disco tá compartilhada, tá? Tem que pular 600 metros Minha Gamer Tag tá aparecendo aí, meu brother Temos aqui um radar de velocidade Temos que passar aqui a 284 quilômetros Será que esse carro aqui consegue fazer esse aqui também? 200... Ixi, de boa de boa, de boa. Com o Koenigsegg dá também, tá? Vamos fazer essa área de velocidade aqui. A gente tem que passar com a média de 281 km. Vamos ver se esse carro aqui consegue passar com a média de 281 km por hora. Será que ele consegue? 298. Haha, <risos> esse Koenigsegg é bom, hein? Vamos fazer agora essa corrida de Rally, classe S1. Bora entrar na corrida. Para as três corridas, tá compartilhado esse Runiga e esse Porsche aqui também, tá? Essa corrida aqui só pode monstros do Rally, né? Eu fiz um Porsche e ele tá com anti-lag esse que não dá pra colocar, não. Mas dá pra gente curtir muito, né? Vamos lá. Nossa, tá bonita, hein? Ai, freia, freia! Tá bonitão, velho, esses neon do lado aí. Eu acho que deveria ficar assim para sempre. O Fusa vai tirar, velho. O problema disso aqui é que, tipo assim, você só vai encontrar esses neons aqui no, nas pistas dos eventos sazonais. Então, se você entrar no online em alguma pista que não esteja incluída na... Na playlist desse update, não vai ter essas iluminação. Eu gostei, achei legal pra caramba. Eu acho que deveria ficar. Pessoal da, da comunidade dos Forza parece que é muito quieta. Não, não enche o saco dos caras, né? Ou deixa o bagulho aí das iluminação aí. Os ledzinhos, ficou da hora, pô. Bota uns neon no carro aí pra nós andar à noite, naquele pique. A gente não teve nenhuma notícia do novo motor esporte né pô velho eu vou dar uma pesquisada Esse, essa semana tá corrido né é lançamento de expansão tal aí não deu pra gente trazer informações mas eu vou dar uma pesquisada aí depois nossa tá bonito eu gostei dessa dessas iluminações aqui é é ficou legal É um show pirotécnico, né? É um show pirotécnico. Olha que bacana. Olha que bonito. É coisa boa. Esse post que tá compartilhado também, a versão de rally, parece que o efeito de poeira veio para cá também, hein? Vamos fazer a corridinha de rua agora? Vamos lá, classe B, ó, Hot Hats. Bora entrar na corrida aqui, ó. Eu vou deixar compartilhado esse Golf 2014, esse Ford Focus aqui também. Vamos lá, ó, vamos lá, vamos correr aqui. O Antilag, ele tá disponível pra qualquer carro que tem turbo é, e o biturbo também. Agora, se for turbo compressor e super compressor, não tem como colocar, né? deve ser feito aqui. No golfeira ficou, né? O que todo mundo queria, né, cara? Isso aqui tava faltando no jogo. Ele é é para ajudar você ter uma uma melhor retomada, né, na saída de curva, tal. Ele mantém o turbo girando é, no talo mesmo você tirando o dedo do acelerador. O chão fica bruto, é por isso que o, o foi estendido um pouco a noite, né? Dos eventos sazonais, para gente ficar apreciando esse show. É, como é que eu posso dizer, pirotécnico. acho que esse foi o melhor update que teve, né? Junto com a DLC. Se não fosse a DLC de, de rally, a gente não ia ter é, essa maravilha aqui, não é mesmo? Agora, o, o controle de largada, eu achei ele fraco, tá? Eu acho que deveria ser melhor. Acho que o controle de largada deveria demorar mais um pouco, né? Tinha que ir do zero até o 100, ativado. Só que eu acho que os desenvolvedores colocou... Não, não programou o carro, né? Eles programou um tempo de funcionamento do, do controle de largada. Eu acho que se o controle de largada funcionasse por... Três segundos. Ai, três segundos ia ficar roubado, roubado. É, oh, o freio desse carro aqui é freio original, né? O carro tá com uns 300 cavalos, mais ou menos... É, e tá com o freio original e não dá pra segurar, né? Mesmo esse aqui sendo um... Acho que esse aqui é um Golf R, né? Aí complica a vida dele. Hum... Ai, velho. A gente até, às vezes, solta o acelerador sem precisar só pra ficar vendo esse show pirotécnico é massa né <risos> Cara, vamos fazer aqui a caça ao tesouro? Uma beleza de se ver, mas para um drift de ouro vai ter que se mexer? A gente tem que fazer ouro descendo aquela pista de drift da montanha. Deve ser essa área aqui. A gente tem que fazer 500 mil pontos. Bora lá, bora lá. Rapaz, é muitos pontos, hein? Será que eu vou conseguir? Eu vou compartilhar esse carro aqui, tá? Vou compartilhar esse Shelby. Se inscreva aí, gente, que não é inscrito. Vamos lá, vamos lá. Tá dando certo aqui, ó. O pessoal do chat tá comentando aqui. O Felipe tá pedindo pra se inscrever, deixar o like. E é isso aí. Bora bora, concentração no máximo que Tem que fazer 500 mil pontos. Eu vou deixar compartilhada essa tunagem aqui, tá? Esse aqui é o desafio da caça ao tesouro. Tem que fazer. Tem que pegar ouro com esse carro aqui. Falta 100 pontos agora. Eu só tô com meio acelerador aqui, quarta marcha. Compartilhar a tunagem aí. A LG Games ajudou nós fazer essa configuração aqui. LG aí referência no Need for Speed, faz live todos os dias na Twitch também. Tamo junto, LG. ó, oh, 500, agora já era, 519, só ir embora agora. Achei que não ia dar pra fazer... Perguntando aqui os requisitos para rodar o novo Motor Sport no PC, eu acho que vai ser inferior os requisitos comparado com o Forza Horizon, tá? Porque o Forza Horizon exige muito mais porque é mundo aberto. Então, você olha os requisitos lá do Forza Horizon, os requisitos mínimos já dá pra você rodar o Forza Motor Sport de boa. O novo, né? porque o Forza Motor Sport não precisa carregar esse mundo aberto, ele carrega uma pista, né? Então, acredito que vai ser muito mais leve do que o... o Forza Horizon, o novo motor esporte, que deve ser lançado lá para o mês de outubro, uhum. Esse carro aqui que é... ele é meio que o pai do Dodge Viper, esse carro aqui, né? Mano, eu fiz 800 mil pontos aqui, dá para fazer até uns... Se brincar, dava pra fazer até um milhão aqui, tá? Se eu focasse no bagulho. Ó lá, deu certo, hein? Mano, o tesouro tá no meio do estádio, depois que você faz aquilo lá. Vou compartilhar a tunagem do Shelby. Tá bem aqui, meu nobre, ó. Gol! É nosso, pronto. Pronto. Já pegamos o Rimac Nevera. Vamos fazer esse evento de tirar foto aqui. A gente tem que tirar foto de qualquer Muscle moderno com tanque neon em moleque. Olha só, é só você ir na sua casa, que fica localizado aqui em Muleg, tá? Aí é só ir no canto da parede da sua casa. Tirar foto, pronto, tirou a foto, já era, pai. Vamos fazer o rivais mensais agora. A gente tem um rival aqui pra gente testar o Lexus. Vamos entrar aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma volta com o Lexus. Vamos ver se o bicho é bom, se tem cara de ser pesado. Nossa, é bonito demais, né? É bonito demais, sem palavras. Quem quiser testar ele, é só entrar no Rivais Mensais, tá? Aperta o botão Start, vai lá no modo Rivais. Aí tá lá escrito Rivais Mensais. Aí você entra e testa o novo Lexus, tá? Para quem quiser testar ele, é um carro que aparentemente vai ser um classe A. É, parece ser um carro muito bom de manobra. Parece não, eu estou sentindo que ele é bom de manobra e eu espero que o motor dele seja competitivo, né? Para a gente fazer algumas alterações. Essa iluminação ficou muito bonita, tá? para valer o seu teste aqui você não pode bater na parede tá senão cancela a sua volta pronto já concluí a minha eu já posso sair vamos fazer agora esse outro rivais aqui para testar o Rimac Nevera é só entrar aqui clica aqui vamos lá para quem quer testar o Rimac novo né o Rimac Nevera é só você entrar no modo rivais e dá uma olhadinha nesse carro aqui, né? O, o novo carrinho nosso aí. Esse aqui já não é o Concept, né? É, eu consigo ver poucas diferenças visuais comparado com outro modelo, né? Principalmente esse aerofólio aqui, muito bonito. O carro é muito rápido, né? Muito rápido esse carro. A aderência dele é bacana. Dá pra fazer uma corridinha com, com a galera de boa, com o carro estoque, ó. Segura muito bem. Lembrando que não pode bater na parede, senão cancela a sua volta, tá? Só você dar uma volta aqui sem bater em nada, pronto. Já valeu, você já pode sair. Nossa, a noite desse jogo tá linda, tá? Vamos fazer a corrida online equipe agora? A corrida online é com carro estoque, tá? É sem tunagem. Mas o bagulho tá iluminadaço né? Olha, tem um cara aqui que tá com design no carro dele. Os caras, tipo assim, de brigar pra passar os botes, não. Ficam se matando ali pra, pra ficar na frente. aqui é a BM do Payback, não é? É ela mesmo. Só que essa cor aqui não, não gostei dessa cor aqui, não. Mano, cadê o primeiro lugar? Ele tá bugado, né? Eu tô olhando aqui, vai. Cadê o primeirão? Deixa eu passar o cheque pra ver. atenção na pista que se não vou chegar só com o banco do carro ah, o primeirão se tiver um cara em primeiro lugar aqui ele, ele tá de rack, né ah, o tá, meu irmão tá fazendo a comida ali e até um momento tava cheiroso agora tá fedendo queimado. Eu acho que ele deve estar tá, é, fritando uma cebola para fazer aquele refogado com a com o frango. Tava cheirando agora Felipe. Eu até elogiei na live e ao vivo. Falei que meu irmão tava fazendo uma comida cheirosa. Agora tá fedendo queimado. Pô. Deu ruim aí na cozinha. Deu ruim, deu ruim. Daqui a pouquinho eu, eu tô com o extintor de incêndio correndo pra lá e pra cá e carregando o computador. Bora fazer os desafios do Forza Tom semanal. Obtém e dirige um HSV GTS 2014. Eu tô com um carro aqui, gente. Ó, esse carro. Olha só, agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada com esse carro aqui, tá? Eu vou fazer uma volta apenas nesse circuito aqui, ó. Entra no evento solo, criar projeto. A categoria do carro já tá selecionada. Classe A, entre configurações. Coloca nível turista, uma volta, confirma, publica, seleciona, pega o carro. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou iniciar a corrida e na hora que terminar, a gente vê se deu certo ou não, tá? Aí se der certo, isso aqui é só você fazer o mesmo procedimento que eu expliquei lá, Me, meu brother. Meu brother, nós tem que ganhar. A gente tem que ganhar aqui uma corrida aqui. Coloquei apenas uma volta, né? Nível turista, para a gente completar isso aqui o mais rápido possível, né? Sem perder tempo, vamos lá. terminar a corrida aqui agora, vamos ver se vai dar certo, né? Apenas uma volta só, terminou a corridinha, pronto, vamos ver se vai dar Deu certo, mano, deu certo, olha Agora a gente tem que fazer o que? Ganhar seis estrelas em área de velocidade? Ah, beleza Eu vou fazer essa área de velocidade aqui, Rodou anel, vamos lá Rodou no anel <risos> É só você ficar aqui, ó você vai e volta várias vezes até aparecer a mensagem mostrando que você concluiu esse objetivo. São seis estrelas, né? Então se você é, ganhar só uma estrela, você vai ter que fazer seis vezes, né? Então, é só repetir até aparecer a mensagem. Depois que fez aquilo lá várias vezes, agora a gente tem que fazer o que? Fique acima dos 273 km por hora por 10 segundos. Olha só, gente, fica em alta velocidade, lembrando que a configuração de tunagem desse carro aqui tá compartilhada, tá? É por 10 segundos, olha aí, ó, completamos, beleza? Vamos fazer agora aqui apenas um Event Lab. Esse aqui é bom, que é classe S1. Bora entrar no evento. Tem esses carros aqui pra você fazer esse evento, tá? Tá tudo compartilhado. Eu vou com a Lamborghini Veneno. Aqui a gente tem que apenas terminar a corrida Mano, que doideira é isso aqui, cara Mano, como é que o cara fez isso? Que loucura Que loucura, muito louco isso aqui Comendo meu FPS aqui Meu irmão, agora, agora o PC pega fogo Que top, hein? Tem que dar três voltas aqui, tá? Rapaz, isso aqui é uma cidade moderna. Isso aqui é é, é... é... inexplicável. O cara que fez isso aqui... O cara que fez... Não, é por isso que o Event Lab é estourado nesse jogo, né? O Event Lab nesse jogo aqui é um absurdo. É por isso que... Não, não tem como não, velho. Olha isso aqui, que louco, velho. Só os arquitetos trabalhando a mil grau. Agora eu vou falar pra você. Agora eu vou falar pra você. Os caras estão tá criando Ó, a segunda volta. O checkpoint ali dá... é totalmente diferente. Menino, dá pra fazer uma corrida louca aqui, não dá? Cara, os caras criaram esse mapa aqui, mano. Isso aqui tá parecendo Canda. É, tá parecendo Sei lá, cara Um lugar Diferente Tá parecendo a cidade do, do, do, Dos alienígenas do, Da Marvel Mano, ficou Sensacional O que, que você achou? Deixa aí, comenta aí Dos alienígenas Nota 10 E o cara? Gostei Será que presta fazer umas corridinhas online aqui? Volta 3, ó Volta número 3 Essa pista aqui está no Event Lab É uma pista do Event Lab Louca, né? Meu amigo os desenvolvedores do Forza devem ficar maluco, né? Com tanta ideia desse pessoal aqui da faculdade de, de arquitetura, aí os caras vêm testar suas habilidades arquiteturais aqui no no Forza, né? Ficou parece uma cidade flutuante. Pera aí, menino miserável. Pronto, é só terminar aqui e já era. Completamos aqui o, o, o evento, gente. Muito obrigado. Ô satanás! Eu vou te dar um, um time-out toda hora, O oh, oh, Cantos. Terminamos aqui, gente, o nosso evento. Terminamos o primeiro evento sazonal de verão do Update Midnight. E pegamos os dois carros. Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo para jogadores iniciantes. Quem for adquirir o Overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição do vídeo.